Hoje quer. mano, só um vipinho de amor já. Né? Pronto. Olha o sol, coisa linda. <risos> é, quem tá na frente é o Franga. Vamos seguir o Franga. Ah, agora é que ele vai chegar, tu! <risos> ele vai chegar, tu! Véi! Corre, não, mete bala aqui no máximo agora. Ah, pô, eu tô lagado demais, véi. Você que Aya está destruindo a casa. É o que, ai <risos> Falou o quê? Cover me reloading! Porra, mano! Eu te matei! O cara tá na sua frente, esse é em inimigo aqui, é bem vai bem tomar um Lá! <risos> <risos> okay. <risos> oh, vai, não Ok! O cara tá com a perna ali? Não? Tá é <risos> Ah, uh, o frang ainda está na frente e eu vou seguir ele. Eu sou uma agora. Ah? cara. agora. Vai na Vai fora, bicho. Caralho. Eu não sei que o carro tá de ruim, vai me matar. <risos> tu tá positivo? Tá, ó. 12 barra 12. Aquilo é não, né? Mas tem zero aqui, né? é zero. É, zero é positivo. <risos> Não muda a matemática, zero é positivo. Que isso, velho? Rave hack arrombado. Quem? H. É. Ele tá gravando aí. Eu tô zoando, tô ganhando hack só porque tá... tá me dando demais, cara. Oh, vê, assiste depois a mitada que ele deu na, na cena aí. Faz a coletânea. Uhum. A coletânea pega os vídeos da galera, por Faz a coletânea com as melhores bosta. Ah, ia bosses, matando pô. ele agora. Ia matando ele agora. É de shot, velho. Ai, mano, tá é <risos> Olha isso, mano. Olha da o Mago, Aí, o Mago não, não. tá tão quieto não, não. que eu acho que ele tá negativo. Tá negativo. Menos o Mago, velho. Enquanto eu saio, tem negro atirando. É, Mago, você deveria aprender que ele vira ser assim. <risos> Olha o Target neutralize! Ah! <risos> não, Ele morreu. Que <risos> merda. O Magnum tá cantando nem o canto que o Alcatava uma vez. E essa A4, A, A4, A1, M4, A1? Muito ruim essa arma. É horrível. É boa demais, acho. Não, ela é boa, é, mas tem que saber calibrar. Ela só presta se tiver de... De cano de alcance. Que tipo, Elas com CB é uma merda essa arma. Não adianta de nada, tem muito Frango dano lá. Tô tacando <risos> bomba aqui, ó. Quem? Franga. O Franga tacou bomba? Tacou. Aqui Sim. no meu campo. Tocou ele aí. Não, só peço ah. em matar. Se eu ver matando, ele perde 5 pontos. Mas já trabalhou, pera. Tá é, mas... Eu falo pra ele, ó, sem bomba, sem estou pra não dar merda, tá ligado? Se ele jogar direto, aí sim eu tiro ponto pra valer, tá ligado? Mano, eu mato um, <risos> parece o outro nas costas ao osso. Ah, o bicho, né? E esse cara oh. todo... E esse cara todinho, você fala, lá, matou ele. <risos> Sai sangue demais os caras aqui, dá até uma raiva mano, inferno eu tô me segurando aqui porque eu tô jogando brincando, mano, mas.. Já no tem tá? é. é. chegado Nossa, que lag do caralho! Olha <fixos> lá, na tela do our side. Eita, virou -o, o 360 30 agora, hein? Olha aí, granada. Meu, ah, puta que pariu! Tá porra. Essa, Essa tá, tá bom, mas não Os caras vêm de AK-47 para disputar com saco, velho. Uma, tá Uma arma que, que segura dedão, pô. Não tem nem chance aqui, pô. Tem que vir com arma de dedão, pô. Os alvos vão ficar muito próximos, porque o cara... A que é esse até matar de longe, pô. Changing mag. caralho. Tem um pau de frega, é isso? Caramba <risos> uh, <porra>, O <véio>. frega <risos> acabou de matar de granada, velho. Aqui o cara sujão Eu sei que ele derrubou, <risos> pô <povo. risos> <risos> É Ele derrubou o cara e matou de granada, tá ligado? Mas tá errado do meu jeito, pô. Ele ganhou Pode, não, pô. Ele ganhou o ponto, ele ganhou o tempo. Ele ganhou o ponto, ele aí o perdeu 5. Agora ele perdeu 5. Que pariu derrubou o cara, mano. Ele, ele escolheu o rifle errado mesmo. O Botengue é o único que tá representando a Dimos. Que esse Satanás aí, meu Deus do céu, tá? Ele tá positivo, mais um agora. Papo foi! No No santo, mano. O que aconteceu? Não, tem, não tinha bala, não? Então, ela acabou a bala, eu já a Caralho, Pronto, acabou. O Frango fechou a sala. Infelizmente ele perdeu 5 pontos. Não posso fazer nada. Frango, regra é regra. É, é você matou qual granada? Pra quê, velho? Tu perdeu 5 pontos pra ganhar um, velho? Toma vergonha, caralho. Misericórdia. Manda aí os caras botar shotgun.